Temos uma nova pessoa que fará parte do orfanato. Conheçam a Mila. Oi. Ótimo. Mais uma loira mimada. Por favor, não me machuca só por ter essa cor. Mas essa cor é linda. Não ligue para as pessoas que falam mal de você. Sai daqui! Calma, Yumi. Não vou deixar que essa patricinha machuque você. Mas você ouviu o que a Mila disse? Ela disse isso só pra ser nossa amiga. E depois iludir a gente. Não, idiota! Ela é diferente! Porque eu comecei a me sentir triste. Você diz isso porque também é loiro. Estão todos aqui? Sim. Eu queria dizer que... Eu vou ser adotado. Não, Hector! Mas antes de eu ir... Toma! Pra você lembrar sempre de mim. E nunca. Se apaixone por outro além de mim. Prometo, mas você também não pode se apaixonar por outro. Idiotas. Parecem crianças. Mas... Podemos ser amigas. Primeiro dia de aula, Yumi se anima. Por que deveria? Aqueles garotos parecem familiares. Eric! Yumi! Sim! Yumi, quer ver nosso melhor amigo? Estamos sozinhos agora. Nem vem! Vamos com eles! Ele me parece familiar. Eu sou o Hector. Hector, e você? Amor. Essa é a minha namorada. A nossa promessa era não se apaixonar por outro. Hector, você é um idiota! Aquela era a Mila. Mila, calma. Você tem a mim. Mila, Mila, por quê? Você também fez isso. Tome esse colar. Ele ainda usava o colar? Hector, eu... Eu não sabia que você ainda usava o colar. Boba! Acha mesmo que eu... Iria trair você? Mas então quem é aquela? Sou a... Irmã dele. Mas eu não sou adotada. E nós sabemos que vocês eram os alunos novos. Então fizemos uma trollagem surpresa. Então é que tu não me traiu? Não. Maninho, desculpa ter falado que eu não sou adotada. Oi, gata.